É, então um dia. Eu nem sei mais se eu sou eu mesmo depois de eu ter dormido praticamente por uma tarde inteira. Enfim, trago novidade. É então, rapaziada, vocês então, estão? várias coisas pra eu dividir em vários vídeos diferentes. Mas acabou que eu não gravei nada. O único vídeo que eu gravei, editor de vídeo, tava morrendo, vai editar. Então é. Acho que eu vou fazer um vídeo contando, acho que esse vídeo vai ser contando sobre como eu. Como agora a minha classe inteira sabe da existência do meu canal. Eu faço isso ou de como eu entrei no campeonato. Eu faço um minuto pra cada? Sabe, um é verdade, porque daqui vai ser praticamente o modo que eu vou jogar num campeonato. quem não sabe, eu fiz a textura de 9K do Multi, e bom, ter feito essa textura foi a melhor coisa da minha vida. Do Lunar, o que eu gosto do Lunar, eu uso Lunar, tô usando Forge pra jogar no ponto .8. É porque eu pensei que eu vou ficar isso tudo zoado, aí eu, sei lá, tô usando qualquer coisa, porque o é cliente me convence? Mas sei lá, eu tô principalmente usando Forge e City Break. Pra no jogo, inclusive, na real eu ia jogar um pouquinho. Tá, o 1 Tá vendo como a comunicação é importante? Se alguém viesse com esses dois caras com metade da vida, sabe ah, daria pra. Ei. Colocar porra É, enfim. Tem lá, mano. Ele ter feito aquela pé que hoje em dia é fazendo jogar no campeonato, né? Inclusive, vocês sabiam que esse vídeo é patrocinado? Como eu disse, esse vídeo é um oferecimento. aí, é, mano, pode é rascar? Cótica aí já foi meio IP, né? Obviamente. Enfim. É, tá aqui, gente. Basicamente configura aqui, dá aplicar, reset PC, tá pronto. Pode ir. Não sei, eu não sou especialista, eu não sou código <tos> Enfim, é, o tá. Tava... Primeiro link da descrição, baratinho, 10 reais. Se eu fosse você, hein, mano? Se eu fosse você descolava, mano. Antes é tipo foi um patrocínio. Vai. <risos> <risos> Patrocínio, porra, você fala caralho, eu sou empresário. É, tipo, aquele bagulho, pô, tô, tá aqui, grava pra mim. Aí é, concordei, porque eu não sou bobo nem nada. Abraço, Corte. É, o Multi tinha me chamado pra jogar no campeonato. Eu tava fora de casa. Ficamente, quando eu tava fora de casa, eu não conseguia participar. E, na real, eu conseguia, porque o que aconteceu depois foi que a staff, tipo, não conseguiu abrir o campeonato. Tá, ah, milagre divino, vindo. Adiaram e nessa vez eu consegui participar. Foi que entendi. Aí, o... na verdade, quem me chamou dessa vez foi o Lacris. Lacris, belo jogador. Mano, como é, que, como é que a pessoa... Tá, eu tinha que ter colocado o bloco pra tampar ela, né? Não faz nem sentido, cara. Eu me joguei na frente dela, só para evitar isso. O outro se joga na TNT. Tchau. Cadê nosso time? Ai meu Deus, é sério, quando me chamaram eu tava mais despreparado do que tudo, filho Nossa, eu tinha acabado de acordar no dia, primeiramente eu tava, eu tava sem jogar Minecraft por uma semana Ou seja, eu não tava nem conseguindo falar uma ponte direito Aí mais tarde no dia, no final de semana Tirei um tempo a jogar Eu vou depois pesquisar mais a fundo sobre proteções de Bedwars Tem um puta vídeo longo Tipo, acho que é dicas de Bedwars 4v4 Bedwars 4, que eles chamam Cara, esse, esse cara é o inimigo do cabelo Dá licença Mano, ninguém fez nada Sei lá, mano, eu tava por muito tempo sem jogar, é sério Assim, eu tava jogando por um tempo Tipo, bastante até, todo dia Só que aí... Parei de jogar só, tipo, fiquei uns dias sem jogar <risos> Percebi que, tipo, minha vida tá tão distante da do YouTube. Tipo, vocês nem devem saber que eu adotei um gato mês passado. Enfim, né? No dia que eu fui chamado, que era o quê? Sábado? Mano, eu não tô entendendo. Tá, vamos lá. Bom, na moral, esse moleque é insportável, Mata ele. Pega ele, rapaziada! Pega ele! Mano, eu matei meu prof. É isso, mano. Bad Wars do Munch. Só falo que Bad Wars do Munch é tipo o bagulho mais pacífico do mundo. Tem gente que eu não acredita. Já foi de bridge player. Merda. Só tô dizendo. Boa, quebraram. Nice. Ah. é que tá com pouca vida aqui? Vai pra lá! Bate a cara na parede. de base. Os combos! Eu ainda tenho os combos. KKZF. Eu tenho os combos, mano. Os combos. vou jogar outra coisa agora. Vamos bridge Vocês querem, querem me ver jogando de bridge velho? Debrid é um bagulho muito engraçado. Só pra mim que usa sem se Não entendi a graça. O pessoal não tá querendo levar a não. Bitch. Só que eu te Até mais. A gente dá um pra ele, né? Fiz metade da construção. Bom! O campeonato quando a gente vai ser streamado no Carol do Solarx. Tá, está... ah, perguntei pra ele. Solarx, é... onde tá sendo streamado? Aí ele falou. É do meu canal, a última vez que streamou. Lars, quando vai ser a próxima fase do torneio? Em breve. Sorks é um homem de poucas palavras. Tá. Tchau, tchau. Acho que agora rodei, gente. Mano, que sorte. Pessoas de menor que aí jogando comigo. Puta, acho que invadiram meu caso. 52, o cara tem que ter acertado menos que isso. Ah, tá, me fodi. Eu sou um tudo. É pra esse tipo de coisa que eu tenho sorte Mas não é pra porra nenhuma Nossa, mano É incrível Perdi Joguei bem Mentira, eu joguei mal com a caramba